Antes de começar, então, fazendo um jabazinho inicial, lembrando que depois eu vou transformar essa live em um podcast, tá? Pra facilitar a vida de todo mundo, né? Pra pegar os momentos mais importantes e ficar mais enxuto, porque eu leio muito comentário também, né? Não deixo de ler os comentários. Então, tá, lembrando que o curso tem promoção tá? A gente, tem promoção aí de julho. Aproveita que tá acabando, né? Porque hoje é dia 30, né? Então, primeiro link na descrição é do meu curso ali em promoção, tá? É em torno de R$27,90. 27,90. Lembrando também que concluindo esse curso de migração para Linux, você ganha o meu mini curso de atributos no Linux de graça. Basta seguir o PDF que tá no último vídeo. E o Regata OS também está. É, foi só um premium, né? Já faz até um tempo aí faz uns dois ou três meses que você ganha algumas, alguns benefícios, inclusive voltados aqui do canal. Fora que você vai ter suporte aí, tanto via chat privado, servidor privado deles do Discord, suporte remoto e acesso a novidades, né? Aí eles estão com desconto. É assim: você paga R$ 9,90 por mês, mas se pagar a novidade, você tem um desconto de 16%. Também o link está na descrição desse vídeo aqui. Então, vamos iniciar logo aí o assunto, né? É para falar sobre o sistema operacional DALIA OS, tá? Foi é, pedindo inclusive de uma pessoa no grupo do Sir Rob Linux, Que né, pediu para poder debater sobre esse novo sistema operacional. Se nem se é novo, também não acompanho. Eu fiquei sabendo através dele, achei interessante debater. E eu assisti um vídeo sobre esse DALIOS. É que o pessoal acaba passando um monte de informação errada. Porque assim, é um sistema operacional que você tem duas versões: um kernel Linux e com o kernel Zircon, que é a do Fuxia. Em inglês eles falam Fuchsia. Uh, já começou falando que o Fuchsia é um sistema operacional para poder substituir o Android e substituir o Chrome OS. O Google nunca deu esse tipo de informação, tá? Que essa é a intenção do Fuchsia, substituir o Android e o Chrome OS. Pode ser que ela venha substituir? Pode. Mas não é essa a intenção que está escrito Google. O máximo de informação que você consegue encontrar sobre o Fuxia é que é para usar a internet das coisas. Logicamente, como ele é open source, a galera chegou até a desenvolver a interface gráfica para ele. Ele tem uma interface gráfica também desenvolvida é, pelo próprio Google. Então, é natural que isso venha acontecer, tá? Pode ser utilizado em outras aplicações que... Eu não sei, uma operação microkernel, que é o microkernel chamado Zircon. E... E não deixa de ser de propósito geral, né? Apesar que dificilmente você consegue encontrar o um sistema operacional microkernel de propósito geral. Mas bom, então já começa um erro por aí, a galera que eu saio passando esse tipo de informação. O segundo é que é o seguinte, falaram que assim, ele vem com os dois kernels, o sistema operacional vem com os dois kernels, E ele não sabe como utilizar, né? Como é que utiliza? No um momento ele acessa um, depois eu acesso o outro. Não, o DALIA não é dessa forma que ele trabalha. Apesar que existem sistemas operacionais assim, tá? Uh, para vocês terem uma ideia. Tem um link na descrição que eu deixei separado exatamente pra gente poder debater. Mas o Fugaku, que é um supercomputador, já foi dado como o supercomputador mais poderoso do mundo, que roda com processadores ARM. E passou um tempo, eu achei que ele ia ser batido, né? Porque isso aí é uma eterna luta, né? De quem tem o um supercomputador mais poderoso do mundo. Passou esse tempo, depois me informaram que ele continua sendo. Mas tudo bem. O sistema operacional dele... Ele vem com kernel Linux, mas ele vem com um outro kernel também, tá? Nesse artigo do é, meu blog mostra isso, que ele vem com um kernel chamado MC kernel, tá? Que ele faz isso, ele tem o kernel Linux, né? roda o kernel Linux e roda esse outro MC ao mesmo tempo. Quando ele precisa de alguma coisa relacionada a Linux, ele acessa o Linux. Quando ele precisa de alguma coisa relacionada ao MC, ele acessa o MC Existem sistemas operacionais, assim, um é um comunicando com o outro ao mesmo tempo, né? E o kernel do Fuxia também é utilizado no Android. Eu já mostrei isso também no artigo, eu devia ter separado o um artigo aqui acabei não separando. E, assim, o, o kernel do Fuxia tá no Android, no boot do Android. Eu mostrei isso em um artigo também. Eu vou procurar esse artigo, vou colocar na descrição depois, tá? Então, assim, já existem sistemas operacionais que utilizam o kernel, dois kernels simultaneamente. Existe uma história por trás do Vista que era mais ou menos assim, né? É problema que a galera começou a gerar um monte de boato a respeito do Vista, o Windows Vista, que foi do caramba, então é meio difícil. É melhor chegar mesmo ali na Wikipedia, pegar as referências que tem lá e fazer o seu estudo com base nisso. Mas tem gente que fala que o Vista era assim, né? Ele tinha o kernel Linux e o kernel Windows, então por isso que dava perda de desempenho. Então acaba gerando esses assuntos. Mas existem outros sistemas operacionais que ele utiliza um, dois kernels, tá? É, na verdade, ele não funciona dessa forma, tá? O Dalian não é que ele vem com os dois kernels. A questão do Dalian é que ele, assim, é, é como se fosse o Debian. Ele é multi-kernel, tá? Você tem imagem é, ISO, Linux, imagem ISO Fuxia, entendeu? Então, assim, a ideia de por trás deles aí é você ter suporte a hardware desde 2004. Então, assim, desde os hardware antigos até os mais recentes você vai ter suporte a eles, tá? Bom... Basicamente, né, a ideia de utilizar Linux é exatamente por causa desses hardwares antigos. Fica a seu critério ali você escolher a imagem que você quer. Tanto que o Debian, né, quando eu conheci mesmo, fui estudar a fundo, eu lembro que você tinha versão Linux, versão NetBSD e versão Hurd. Passou-se o tempo, mais ou menos em 2009, eles abandonaram a versão NetBSD e passaram a adotar a versão FreeBSD. Que era chamado Debian, é, deixa eu ver, Debian GNU barra K FreeBSD. E continuou com o Herd. Por fim, já abriram mão, hoje só tem Linux e Herd. Né? Parece que tem uma galera que está mantendo a versão FreeBSD do Debian. E existem outras versões de Debian, né? Eu já mostrei isso no vídeo do Solares. E no próprio vídeo de vários sabores de Linux Debian, que você tem uma versão Debian do Solaris. tá? Na verdade, tinha duas, mas se não me engano. Era a versão chamada Dilos, uma coisa assim. Aí depois, e a Dyson, uma coisa assim. Aí parece que uma morreu em prol da outra. Isso aí só eu conferindo mesmo no projeto... É, a Inlobo OS que você vai saber melhor. Então, é essa é a ideia. Então, você tem também, por exemplo, o Gentoo também, que ele é multi kernel também. Você tem versão Linux, versão é, FreeBSD, versão é, OpenBSD. E o Arch também parece que você tem a versão Linux e versão é, FreeBSD, uma coisa assim. Então é comum, tá? É, sistemas operacionais também multi-kernel, é chamados multi-kernel, né? Pelo menos quando eu conheci Linux era assim que a gente chamava. Então a ideia do DADOS também é essa: você tem duas versões de imagens diferentes ali, para atender a necessidade de hardware diferente da galera. Você vai ver é, o link pra isso no próprio site tem o download ou no GitHub deles. Tem lá a versão release você vai lá e escolhe o que você quer. Mostra a imagem deles. Inclusive, eles têm uma interface gráfica, né? É... Um gerenciador de janelas deles lá. Muito da hora. que Pelo que eu entendi, foi feito todo do zero. E eu gostei, inclusive, das cores, né? A animação, do jeito que é feito. Ficou bem legal pra caramba. Ah, imagens do Dalio, ele vem com só... 160 megas, né? ele só precisa de menos de 200 megas de RAM para poder carregar, o que não é nada novidade no Linux isso. E ele só instala o que você precisa, essa é a ideia por trazer. Ele é como se fosse a própria imagem do é, net install do Debian. Né? Ele está sob licença Apache 2, está sendo muito adotado, é né? bem forte a adoção de Apache, MIT, Apache, do domínio público. É rolling release e ele utiliza containers, né? para você rodar é, as aplicações. Tipo assim, a intenção dele também é você não te impedir de rodar as aplicações. né Então, ele roda os containers dentro dele. Então, pelo que eu entendi, né? Pelo que eu vejo, a ideia é fazer... É aumentar a doação do fuxia. A galera quer fazer muito esforço aí, né? Então, assim, eu não estou muito confiante, porque honestamente eu não confio em sistemas operacionais microkernel dessa forma. É Dificilmente você tem um sistema operacional microkernel que funcione é, bem. Tipo assim, ah, de propósito geral estou usando aqui para tudo, não deu nenhuma pane em nada. Ele é cheio de problemas. Eu já mostrei isso, inclusive, num vídeo meu sobre o Systemd, que o próprio Helen OS, que é o sistema operacional microkernel que eu mais gosto. Eles adotam é, algumas características do sistema D no Heleno S para solucionar o problema de microkernel. Sistemas operacionais de microkernel têm vários problemas ali que são basicamente insolucionáveis. E a forma de eles conseguirem revidar esses problemas foi adotando características do sistema D. Não é código do sistema D porque eles não utilizam. Eles vão lá, estudam como é que funciona e implementam isso. Tanto é que eu já fiz vídeo aqui no meu canal sobre o OS. Eu debati sobre ele. Teve gente falando que o LNOS é um sistema de Linux, não é? Já fiz vídeo análise sobre o xt 4 do LNOS, tá? Já mostrei as características dele. E posso direto no meu blog sobre ele. Você tem uma eu acho bem legal. Deveria ser mais utilizado, mais adotado para estudo. E na questão do, do Fuxia ser adotado no mercado, gente pode ser que ele entre no mercado aí também para poder competir com o Android tirar o Android é, do mercado não acredito nisso tá porque o Android já tem todo um ecossistema dele gente sabe promessa também já tem todo um ecossistema então você não tira assim só para poder colocar um sistema para o microcernio porque o o futuro é toda a solução da humanidade não isso aí é muita paranoia que a galera tem, esse negócio de microkernel. Seria legal, seria, mas não, não adianta, que não conseguiram fazer isso funcionar desde a década de 80. Você tem um sistema operacional ou outro microkernel, mas que ele tem, também sofre desses problemas aí muito grande. Então, bom, eu acho que eu já falei tudo que eu queria, vocês acreditam? Tipo, tudo sobre o Dell que eu falei, eu queria. Quer dizer, que eu queria eu falei. Ah, não esquece de conferir o meu curso de migração para Linux. Vou fazer mais uma propaganda. Quem não deu um like, dá um like para dar uma força para a gente. Então é isso. Agora sim eu vou nessa. Forte abraço. Bom final de semana para todos. Vamos esperar que esse frio passe porque. Tá feio o negócio. Com certeza o Renato deve falar que lá já tá só o gelo, né? Obrigado, gente. Forte abraço. Eu fui!